Paulo Borrachim acabou de renovar com o UFC. Segundo sua representante, Tamara Alves, vai embolsar ao norte de um milhão de dólares por rodada. E muita gente duvidando dessa informação por aí, mas por que é a moça inventar isso, mentir sobre algo tão sério? Até porque o Dana White pode facilmente desmentir. E ele vai ser perguntado sobre. Apesar do salto de 65 mil dólares, que é quanto o Borrachinha disse que recebeu para enfrentar o Marvin Vettori depois da multa por não ter batido peso para um milhão de dólares ser algo gigantesco, a moça não é o Borrachinha, ela não tava trolando. Foi uma entrevista séria para a G-Fight, ela nem parece ter o mesmo senso de humor do namorado. Isso, segundo a própria Tamara, faria de costa o atleta brasileiro mais bem pago do UFC mais inclusive do que Alex Poitão, o campeão dessa mesma divisão. Sempre lembrando que você não é exatamente pago por resultado, e sim por demanda, pelo público que atrai. Por exemplo, o Conor McGregor pode perder quantas quiser e Beneil Darius pode vencer 70 seguidas, que o irlandês seguirá ganhando mais. E sabe o que é mais engraçado? O Borrachinha terá esse aumento maravilhoso, que inclusive abre uma avenida muito bacana para atletas brasileiros explorarem, Logo num momento que não é dos melhores do ponto de vista técnico/esportivo. Porque ele basicamente não lutou com o Israel Adesanya, perdeu para o Marvin Vettori sem ter batido peso e venceu o Luke Corkold, mas não convenceu, considerando que o adversário estava parado há três anos e não vence desde 2017. Aí a gente entende a necessidade de fazer o jogo da atenção, produzir conteúdo e engajar para tirar a emoção daquele que financia o UFC. O fã. E para deixar bem claro, popularidade nada tem a ver com aceitação. Se você odeia e assiste, é dinheiro no banco do cara. Floyd Mayweather é o lutador mais bem pago da história. Nos últimos cinco anos de carreira fez fortuna, porque todo mundo sintonizava pra ver o Boku do ostentador se lascar. Borrachinha é inegavelmente uma figura polarizante. Você não fica imune a ele. Ou vai gostar, ou vai odiar. Não é aquele cara que é irrelevante, tanto faz. Por isso, Dana White não quis perdê-lo, mesmo tendo feito três lutas em quase quatro anos, com duas somando, né? Duas vitórias e duas derrotas. Outro que mudou completamente a abordagem, mas vai fazendo o jogo da tensão com maestria, é Hans Atkmaev. O Chexeno, que começou que nem um míssil, fazendo três lutas em três meses, em duas categorias de peso diferentes, fez uma luta em 2021, Duas lutas em 2022 e não tem qualquer previsão para trabalhar em 2023. Ainda assim, não sai das manchetes. Não tem um evento, uma semana, que o cara não desafie alguém ou conte uma história cabeluda. E pior, pela notoriedade que tem, sempre arranca boas respostas que criam rivalidades e facilitam ainda mais o seu caminho no futuro. Por exemplo, Dona White garantiu que ele não luta mais com 77 quilos, sua próxima... É, seu próximo compromisso será com 84 contra um top 5 Até aí nada demais Porque por mais que não tenha qualquer vitória sobre um top dos médios Hanset é ultra popular e naturalmente vai furar fila Só que mesmo sem ter pisado no ranking da divisão O cara já tem tretas estabelecidas com Alex Poitain, Israel Adesanya e Paulo Borrachinha Essa semana disse que o campeão da categoria, o Poitain, seria a luta mais fácil da sua carreira Não duraria nem um minuto O brasileiro, competidor nato e orgulhoso de tudo que fez naturalmente não gosta de ouvir isso. Da última vez desafiou o para pra lutar com 93 quilos no Brasil Passou uma edição inteira do MMA e falando sobre o Checheno E dando todo tipo de pano para manga Quando o adversário dele é o Adesanya Dessa vez, ele tá no processo de corte de peso e ainda não respondeu Mas podem ter certeza que na semana da luta vão perguntar muito sobre o Hanset E ele vai responder Só que já ter essa avenida aberta, o campeão da categoria Que você ainda vai irritado com você, não é o suficiente Hansa se tratou de quebrar o código da academia, né? Aquele de que você não comenta treino para atingir um meio pesado. Abre aspas. Já treinei muito com o Iri Pro Rasca, quando ele lutava no Rising e eu no Brave. Foram sparrings duros. Já o finalizei muitas vezes, já o bati muitas vezes. Como ele virou campeão? Não sei. Devem ter muitos lutadores ruins nessa divisão. E claro, ex-campeão, que perdeu o cinturão pela lesão no ombro e já tem o Tyroshot garantido contra o Jamaral Hill. Vai ser, inclusive, favorito. Aí, é claro que o Tcheco não conseguiu ficar calado, abre aspas. Que tipo de pessoa precisa falar de novo e de novo sobre essa informação de quatro anos? Informação de dentro de academia. Quando nos encontrarmos da próxima vez, no octógono, eu vou te mostrar o meu verdadeiro poder. Não vou mais pegar leve. Vocês estão entendendo? A gente pode muito bem ter um cenário em que o Poitain é o campeão dos médios e o Iri campeão dos meio pesados. E aí o Poitain vai é. direto de um para outro sem o mínimo esforço. Isso no momento em que ele fez três lutas em quase três anos, contra dois caras que hoje são desranqueados, o Lee Jigliang e o Kevin Holland, e aquele sufoco danado contra o Gilbert Durinho. Se a gente soma com a história do Kobe Covington, que de 2016 pra cá, só enfrentou adversários que hoje tem mais de 32, 38 anos, e em três anos e meio, fez só três lutas e ainda assim deve ter o tarot shot Chego à conclusão de que a produção de conteúdo, a controvérsia e o personagem criado nesse esporte já fala mais alto do que resultado de luta. Tanto é possível se manter nas manchetes sem lutar, que o próprio UFC tá premiando os caras por isso. Hansatz aproveitou a resposta do Iri para desafiá-lo para um evento na Suécia em julho. Aí eu te pergunto, qual é a chance do cara abandonar o Tyro Shot para resolver essa tretinha? Zero. Mas ainda assim a cama tá feita, a narrativa tá criada. Lembra vocês que quando o Nate Diaz desafiou o Conor McGregor após uma vitória apertada sobre o Michael Johnson, suou absolutamente ridículo. Porque McGregor nem havia confirmado a subida para os leves, o Nate nem top 3 era, tava muito tempo parado. Só que o Rafael dos Anjos se machucou e olha o que aconteceu. Falar muito funciona, sabe por quê? porque a gente gosta de acompanhar, nós somos fofoqueiros. Você, meu irmão, seja sincero comigo. Hoje, você preferia pagar pra ver Iri Prohasca versus Hansa Kimaev resolvendo essa tretinha ou Niri Prohasca vs. Amaral Hill. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre a história do Hansa Kimaev, que virou uma ventania de língua terrível? Desafia todo mundo, caras que cujas lutas não vão sair no curto prazo, mas tá ali criando história, né? Vocês acham que ele vai se beneficiar disso no futuro ou não? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, deixa aquele like que ajuda a gente a ser recomendado pelo YouTube no menu lateral, e não percam a última resenha aqui do canal, que foi sobre a renovação de Paulo Borrachinha, porque que eu achei excelente para todas as partes envolvidas e como o brasileiro quebrou um paradigma na negociação com o UFC. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.